Salve galera, tô aqui no Insane.gg E mais uma vez, vou tentar Doideira aqui no site, mano, usando O Crash, que é basicamente esse game Aqui, que é uma onda, né mano, uma onda Que vai subindo, subindo, subindo, e a qualquer Momento ela pode crashar, mas pode Subir bastante e você sair antes de Crashar, assim multiplicando as suas skins E mano, eu tava vendo aqui, agora há pouco, deu 26.48 Foi muito lucrativo pra quem chegou Até lá, mas eu geralmente, tento sair Bem mais cedo, e aí eu tô com umas skinzinhas Aqui no meu inventário, custam cerca de 40 50 dólares. Skins um pouquinho mais caras, né, mano? Tem um adesivo aqui que eu peguei aqui no incêndio, tem umas outras skinzinhas aí que eu depositei. E eu fiquei falando, devia ter entrado, porque olha isso, tá dando 5x o que já seria muito top, mano. Se eu pegasse uma skinzinha e fizesse 5x com ela, ia dar uma faca insana. Mas vamos começar devagar. Eu deixei a meta de 5, mas provavelmente vou tirar antes, porque acabou de dar 37, mano. Cê tá louco, velho. Ó, já vou tirar um pouco antes de 2x aqui. Primeira skin, transformei já Continua subindo 3x. Continuou subindo mais 3,42 foi onde crashou. Eu tenho uma skinzinha de 9 dólares aqui. E eu vou jogar ela agora. Mas eu vou deixar até o 5x, mano. Vamos ver se elas se transformam em uma skin de 40 dólares. É tava achando que ia acontecer isso mesmo. O bem cedo. Mano, um carinha entrou aqui com uma faca de 500 dólares. Ele confiou nesse round aqui. Vamos ver o que ele vai fazer com essa faquinha aqui. Ó, de 500 dólares já virou uma faquinha de mil dólares e foi isso que ele fez. Ele saiu fora. Deu bom pra ele, mano. Eu vou tentar acertar um 3x com uma dessas minhas skins aí de 50 dólares, mano. Ver se ela vira uma skin de 150 dólares. Deixei rolar. Vamos ver o que acontece. Tá subindo, tá subindo. 1.50 foi tranquilo. Já se transformou num uma luvinha e crashou em 1,77, não acredito. Eu acho que agora vai, mano, vai. Logo em seguida aqui, o cara mandou aquela faca lá de mil dólares que ele acabou de pegar. Ele confiou nesse round. Nós dois crachamos, mano. De novo, mano, de novo. Mas eu vou confiar num 5X, mano. Vou deixar até 5X. Ele tinha outra faca dessa. O cara tá rico também, mano. Vamos tentar pegar uma faquinha de mil dólares aqui no Insane. Essa é a meta. Ó, já virou uma faca de 100 dólares, mais ou menos. Eu deixei até os 5, mas eu acho que eu vou tirar... 3 pra ficar mais safe e já garantiu o Profit, vamos ver se ia até 5 Mano, ó, 4,50 Ia chegar em 5x, caraca, devia ter deixado Ia ter virado uma faca de 250 dólares E não só uma de 150 O 5x é hard galera, mas eu acho Que o 3x nem tanto assim Parece que a maioria das vezes cracha Quando vai alto ali e tá tal, em 3x Dá pra sempre tentar ficar mais safe, tá ligado? E acho que aqui eu já vou ficar um pouquinho mais safe. Garantindo já aqui mais uma faquinha aí. Uma Huntsman Knight. Caraca, foi a minha primeira faca, mano. <risos> se eu bear a Huntsman Knight, Field de Tested. Foi a minha primeira faca do CSGO, mano. Crashou em 1.00 agora, mano. Esse round aí foi bom que eu não entrei. E o próximo eu acho que eu vou até passar também. Me crashou em 1.30. Às vezes tem que saber a hora de não entrar, mano. E vou ver se agora eu consigo chegar num 5X com essa minha skinzinha aí de 50 dólares. Que é uma 5.7 Case Hard. Eu não sei se chega até 5x Talvez eu saia antes, mano Mas é sempre assim, né? Às vezes eu saio antes e o negócio chega em 5x E crashou Talvez a luva chegue lá no 5x Crashou em 1.00, mano Bom, o Crash me deu uma boa skinzinha Que foi a Huntsman Knight Eu acho que eu não vou apostar ela Não no Crash, mas sim no Upgrade Aqui eu acho que a primeira faca que eu já tive Pode virar uma faca mais pica Mas antes, vamos ver essa Nomad Knife aqui no Upgrade Upgrade com 50% 35% de chances pra ficar um pouco mais safe. Bora, nomadizinha. Vamos crescer. Vamos virar uma flip ultra-buy. deu errado, velho. Eu vou mandar a primeira faca que eu tive logo no upgrade com 5x. Acho que aqui tem mais chance de dar muito bom. E ela se transformar em algo muito insano do que simplesmente deixar e dobrar no upgrade. Vai, Huntsman. Vai que vai dar bom, Huntsman. Nossa, será que é Huntsman? A minha primeira faquinha do CS. Vai me dar essa sorte, mano? Ó, já virou outra Huntsman. Agora toma a luva. Nossa, mano, não tô acreditando, velho Fazia tempo que eu não ripava Galera, não é sempre que dá pra ganhar, mano Eu vou abrir uma caixinha grátis aqui Eu confiei na Huntsman né? Mas tudo bem, mano, eu já ganhei bastante skin no Insane.gg. Também tem o último vídeo aí que eu gravei no Insane. Se vocês quiserem assistir, tá muito insano, mano. Vou deixar ele aí nos recomendados. E ó, só peguei skinzinha mais ou menos aí nas caixas grátis. Tem o código login aí pra você depositar com 100% de bônus na primeira vez. E login 30, com 30% de bônus em todas as outras vezes. E tem todos esses métodos de depósito. O link do Insane tá aí na descrição. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.